Senhoras e senhores, já a seguir vamos dar início ao espetáculo do século. Como podemos definir o que o nosso convidado vai fazer? o ah! Absolutamente incrível. Hum. Quem inveja? Fazer uma pessoa cair no chão apenas com o olhar. Já acabaste os trabalhos da escola. Ai, claro que não passas o dia a ver televisão. Hum. Hum. Hum. Parvalhão, para -te fazer de fazer figuras hum. ridículas e acaba os trabalhos. O quê? A tirar uma pessoa ao chão só com... Eu... Estou a dizer-te? Não viste o teu programa na televisão? Sim, vi o programa, mas duvido... Cala-te, ignorante, consegui graças a uns estranhos especiais muito duros. Yeah. Toma! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. gigante, vais